Mulher misteriosa atolada na lama chama atenção de moradores, esfumirim um filmado montado sobre um homem como pai e filho. Imagens assustadoras registradas por drones, maníaco invade quarto para fazer algo com mulher, mas descobre um terrível segredo. Outro maníaco surge na piscina e ataca a jovem em defesa durante live no Instagram e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não. For escrito, Se for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Alguns homens estavam trabalhando em uma obra, só que durante o expediente algo lhe chamou a atenção. Eles avistaram uma mulher dentro de uma vala com lama até o joelho. Eles tentavam fazer contato, mas ela não respondia. Simplesmente se mantia imóvel olhando para os arbustos. Muitos dizem que ela é a chorona, o espírito de uma mãe que vaga pelos cemitérios e pelas ruas durante a madrugada, lamentando a morte de seu filho. Se é verdade ou não é um mistério. <risos> Nesse vídeo, um homem estava testando uma câmera na rua. Ele até gravou algumas pessoas que estavam longe, mas de repente, captou algo perturbador. Perto dele passou um homem, mas o que chamou a atenção foi um espectro negro humanoide fantasmagórico sobre seu ombro. Alguns internautas sugerem que seria um pequeno chumirim ou um encosto que se encontra agarrado na vida deste homem. Com a ascensão dos drones, pessoas comuns passaram a filmar coisas nunca antes vistas. de um drone, um estranho humanoide foi captado no meio do mato em Baikal, na Rússia. Não sabemos do que se trata, mas há a tese de que seria o pé grande. Bom, gostaria de saber a sua opinião nos comentários. Esse vídeo foi gravado em 2016 quando uma série de avistamentos de palhaço foi reportado no mundo inteiro. Um drone estava sobrevoando uma região na Inglaterra quando viu uma área que parece ser uma plantação de milho. No meio dela havia algo que a princípio parecia um espantalho. Mas ao se aproximar, registrou uma pessoa com camisa amarela e cabelos coloridos. Sim, um palhaço. Imagine um palhaço saindo de dentro do mato e correndo em sua direção. O que você faria? Iria pedir para ele fazer uma piada ou iria correr? Um maníaco tarado invadiu uma casa e se escondeu debaixo da cama de uma mulher. Horas antes ele tirou a vida de seu marido, mas antes fez ele ligar dizendo que chegaria mais tarde do trabalho. Ele a filmou e a esperou dormir para iniciar o ato para que a mesma agisse tranquilamente acreditando ser seu marido que chegou animado. E só não imaginava que ela não estava sozinha dentro do quarto. dos rapazes estavam em um local bastante conhecido por ser palco de magia negra. Aí, güey! É frente! Oh, de vida! Nessa noite, eles tiveram a infelicidade de se deparar com uma figura vestida de branco lá no fundo. Ao se aproximarem, viram que ela não estava sozinha. Ah, Eles estavam em volta de uma fogueira. Oh mames! Geralmente é das chamas que eles invocam os espíritos das trevas. Ao se aproximarem das bruxas, elas que avançaram. Jamais mexa com algo que você desconhece. Sabemos que elas não pensariam duas vezes em lhe colocar na fogueira ou no altar de oferenda. O vídeo a seguir é parte de uma live feita no Instagram por uma influenciadora. Ela estava sentada relaxadamente próximo à piscina. Foi quando uma figura surgiu submersa nela. Seus seguidores ficaram apavorados e começaram a enviar mensagens de alerta, mas ela estava ocupada vendo dancinhas no TikTok, o que lhe custou muito caro.